Como Sair do Inglês Básico? What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, seu mensageiro da brilhagem e hoje eu vou te dizer como sair do inglês básico. Bom, você já ouviu falar em input e output? Muito bem, input é tudo que você coloca dentro da sua cabeça, do seu cérebro, todo o conhecimento que você absorve. Então, se você está lendo em inglês, você está colocando informação para dentro input, input, input. Se você está ouvindo em inglês, você está colocando informação para dentro, ó, tá ouvindo, ó, input, input, input, beleza? Então, você tem que fazer muito input, ler e ouvir bastante em inglês. Depois, você faz o quê? Você faz o output. Output é quando você coloca para fora todo o conhecimento que você consumiu. Então, quando você está falando em inglês, você está fazendo o quê? O output, colocando para fora. Quando você está escrevendo em inglês, ó, tá colocando para fora, ó output, output, output. Para você fazer um bom output, você tem que fazer um bom input também, certo? Então a dica é, faça muito input, leia e ouça bastante inglês para fazer um bom output, ok? E não basta só ler qualquer coisa em inglês, porque se você está no básico, né, você precisa evoluir para o intermediário. Então o que você tem que fazer? Você tem que ler, ouvir e consumir, no geral, conteúdos, temas diferentes daquele que você está habituado a consumir, tá? Então se você sempre consumir os mesmos seriados, o mesmo estilo, sei lá, seriados que falam da vida real, né? Vida, enfim. Passe a consumir seriados que falem de ficção científica, de advogado, sei lá, reality show, sei lá. Seriados e filmes com temas diferentes daquele que você está acostumado. Se você está acostumado a ler sempre o mesmo tipo de livro, leia outros temas de livros em inglês. As mesmas músicas, as mesmas bandas, experimente cantores diferentes, rappers, né? aqueles caras que cantam mais rápido assim, saia da sua zona de conforto crescer, crescer dói dói bastante, você fica desconfortável, Ai, minha cabeça tá bugando, meu Deus, tá de complicado isso aqui. Esse é o estudo bom, esse é o estudo que, que vai funcionar, porque tá te exigindo, tá te fazendo crescer, pensar mais, evoluir mais. Então, saia da zona de conforto, estude temas que você não está acostumado. E não simplesmente estudá-los, mas também aumentar a frequência dos seus estudos. Se você estuda 20 minutos todos os dias, você tem que aumentar para 25 minutos, 30 minutos, faça mais. Você quer ir para um nível maior, certo? Então você tem que fazer coisas maiores. Ah, Titi, mas eu não tenho tempo, não sei o que. Divide. 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, 15 minutos depois do trabalho e quanto que sobrou? Sei lá, minha matemática horrível, 5 minutos antes de dormir. Por dia você pode estudar mais do que 30 minutos, talvez, né? É possível, perfeitamente possível. Dê prioridade a isso. Próxima dica, não desista. Não desista. Isso aqui não é, não é bem uma dica de inglês, mas é, é pra dar um chacoalhão mesmo. Sabe por quê? Você quer ir pra outro nível, né? Você quer sair do básico. Então então, como é que você vai chegar no outro nível se você desistir no meio do caminho? Diz pra mim. Se você desistir, aí é que você não chega a lugar nenhum, né? Vai ficar, vai nadar, nadar, morrer na praia. Então, não desista dos seus estudos. Não desista. Por mais difícil que esteja aí pra você, não desista. Porque aí você não vai pra lugar nenhum mesmo. A outra dica que eu te dou é se exponha ao idioma. O que é se expor ao idioma? Significa que se você estiver ali vendo um grupinho de gente falando inglês, se enfia no meio. Se enfia lá, pergunta que oração, se vai chover, é onde que fica a padaria, sei lá, puxa um papo em inglês. Se você está no seu trabalho, recebe um convidado, sei lá, um profissional do exterior, chega se apresenta, fala o seu nome. Que seja, sei lá, my name is junior, nice to meet you, nice to meet you too, bye bye, see you around. Sei lá, se expõe ao idioma. Porque você treina o seu psicológico, sabe? Você fica mais confiante, você fica mais animado, mais motivado pra desenvolver bem o inglês. Pra não ter vergonha, sabe? Não sabe, de travar, dar branco. Se exponha ao inglês. E mesmo que você não tenha aí conhecidos ou, sei lá, alguém da sua família pra conversar em inglês, não tem acesso a isso, hoje na internet tem tantas... Tem tantas opções, você tem sites que você pode é, pagar, de repente, um professor, né, por 20 minutos, 30 minutos para conversar em inglês. Tem outros sites aí, você pode bater papo, né, em FaceTime com pessoas do mundo todo, né, nos Stories. Adiciona pessoas é, gringas no seu Insta Instagram, segue lá, galera gringa, puxa um papo, uma live com eles, enfim, tem tantas opções, gente. You can do that. E não somente falar né, com as pessoas, mas também se expor no sentido de estar aberto a consumir mais inglês. Então, se você vai num cinema, procure filmes eh, legendados e não dublados, sabe? Se você tem a opção de assistir eh, um filme em casa, assista ele em inglês. Se você tem a opção de, sei lá, comprar gibis da Turma da Mônica, né? Português e inglês, compre em inglês, sabe? Consuma, consuma mais conteúdos no idioma. Se abra mais. Se abra todo pro inglês. Alright? Essa dica aqui, ó, a dica final é para matar a pau. Se liga. Não tem milagre, não tem milagre. Estude, porque muitas pessoas querem o como fazer tal coisa em listinha, né? Tipo, ah, ele vai me dar a fórmula de como fazer isso, né? Como ganhar dinheiro, como aprender inglês rápido, não sei o quê. A fórmula, no final das contas, vai ser o seguinte. Vai depender de você, dos seus estudos. Senta o bumbum ali na cadeira, pega o seu livro, pega o seu computador, seu tablet, celular, a forma que você vai estudar e estude. Estude. É importante que você estude. Milagre não existe. Desconfia de quem te vende é, curso fácil. Curso muito rápido ou curso que, sei lá, promete mundos e fundos, uma fluência incrível, desconfie. De Sabe por quê? Porque isso é vendável, isso vende, é marketing. Eu estudei publicidade e propaganda, eu tô ligado, eu vendo curso, eu sei como que é o negócio. Então, o que acontece? Fluência, tempo curto, né, pra aprender inglês e metodologia milagrosa, vende, pra... porque é isso que você quer ouvir, é isso que você quer ouvir. Você não quer ouvir que você tem que estudar, que você tem que pensar, tem que se desafiar, que você tem que mudar sua rotina, você não quer ouvir isso, você quer saber do resultado final. Eu sou um marquiteiro, mano, eu não sei o que eu tô falando, mas isso não vende, certo? Então, de tanto que você escuta essas pessoas falando isso, tanto, tanto, você acaba caindo e acredita que aprender inglês é assim. Tanto em tantas pessoas que falam: Teacher, tô indo viajar daqui dois meses para os Estados Unidos, não sei falar nada de inglês, mas eu pretendo aí fazer uns dois mesezinhos de aula aí, só pra pra ganhar uma confiança, só pra conseguir me comunicar bem, né? E aí depois eu continuo meus estudos. Será que eu consigo? Pô, dois meses de aula pra você... Nossa, vou chegar nos Estados Unidos e já manter uma conversa? cara, meu Deus, você, você até consegue. Mas se você estudar todos os dias, com um método bem legal aí, adequado pra você, estudar todos os dias, tipo, sei lá, 3, 4, 5 horas por dia, aí você consegue. Mas numa rotina normal de pessoas que trabalham, tem filho, tem cursos, tem ati outras atividades, aí é mais complicado, né? Aí duvide disso. Tá? Então, não caia nesse papo. Você precisa estudar e não tem milagre. Pode levar um tempo. É um investimento a médio e longo prazo o estudo, né? o aprendizado de uma língua nova, ok? Então, estude, se esforce. Like nesse vídeo pra ficar feliz, inscreva-se no canal, dê uma dedada no belzinho. Ativa o belzinho pra você receber os próximos vídeos, que o YouTube tá de sacanagem comigo. Se você está no Instagram, dê o seu coraçãozinho, ó, coraçãozinho, e marca um amigo aqui embaixo que precisa ouvir esta mensagem. Se você está no Facebook, deixa a curtida na sua página e compartilha com seus amigos no WhatsApp. Compartilha tudo no WhatsApp, no grupo da família, dos Bom Dia lá. Compartilha para que essa minha mensagem seja passada para mais pessoas e mais pessoas conheçam o meu trabalho também. Ok? So, that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembre-se todos vocês, see you around. Bye!